Oi, meu nome é Jonathan Zocchi e você está aqui de novo no curso, na segunda aula de como vender online. E aí, a gente está aqui nessa parte agora que você vai ter que entender qual que é o público do seu produto. Se eu peguei aqui esse grampeador, eu preciso entender também para quem que eu vou vender ele. Então, eu preciso ter muito uh, uma consciência de que eu preciso saber aonde que esse comprador vai. Mesmo que eu estou vendendo esse produto online, eu preciso ter ideias de que esse produto ele vai ser mostrado em diferentes canais então eu preciso primeiramente definir a faixa etária aonde que essa pessoa vai, onde que ela frequenta normalmente o que que ela faz da vida e quais as preferências dela aí no dia a dia então uh, são alguns tópicos, mas tem muito mais tópicos que você pode descrever e desenrolar aí para que você descubra o que que você pode utilizar para saber quem que é essa pessoa que você vai vender então vamos supor que esse grampeador São para pessoas de 10 a 12 anos Que, sei lá, fazem, estudam E fazem, tá no colégio ainda Mas quem compra esse produto Não são as crianças São os pais delas Então eu preciso chegar até esse pessoal De uma forma orgânica que Quando a gente fala que é uma forma orgânica É quando a pessoa simplesmente pesquisa E aquilo lá vai aparecer para ela Então a gente tem que deixar isso muito bem específico quem é o meu comprador? Isso é um produto para pessoas que estão na escola, mas quem compra são os pais. Os pais têm que idade? Qual é a faixa etária deles? Onde que eles frequentam para comprar esse tipo de material? É no shopping? É em sites que eles vão comprar? Se for no shopping uh, ou num, num lugar que seja mais específico, uma, uma livraria, uma, uma papelaria, esse produto será que ele é chamativo o suficiente para que ele esteja... Eu tô falando de papelaria, mas é uma, uma papelaria online, tá? Um shopping, um shopping online. E aí, uh, ele é legal o suficiente pra que ele seja comprado? Ele vai chamar a atenção pra que ele seja comprado? Será que é legal fazer um kit com ele e não vender ele sozinho? Vender ele junto com uma caneta já? Vender ele uma caneta e um caderno pra fazer um kit e talvez a pessoa vai achar mais interessante porque ela já tá comprando várias coisas de um? Então, eu preciso definir muito bem quem que é a pessoa que eu vou vender esse produto. Pra definir isso, eu vou deixar aqui esse desafio E se você não acompanha ainda essas aulas Eu vou deixar também o link aqui embaixo Do nosso grupo do WhatsApp Pra que você entre também no grupo do WhatsApp E acompanhe também essas aulas E essas aulas elas estão ficando numa playlist aqui do YouTube Que eu vou deixar certinho aqui essa playlist Pra que vocês possam acompanhar, tá bom? Uh, esse desafio que eu vou deixar pra vocês É uma pesquisa de quem vai comprar o seu produto E aí eu preciso que vocês deixem bem claro qual que é a faixa etária? Eu preciso que vocês anotem isso, assim como do, do da aula anterior. A faixa etária dessas pessoas que compram esse produto. Eu preciso também uh, o que, que elas fazem, onde ela mora, o que, que ela, onde ela frequenta. Porque, se você tiver com isso tudo muito bem segmentado, você consegue fazer uma propaganda muito melhor do seu produto. Vamos supor que você está vendendo joias. E são joias finas. Você vai vender ela no seu site simplesmente? Ou você quer fazer uma parceria com algum alguém? É melhor você ter o seu público bem segmentado para que você consiga ir até um influencer de categoria correta e aí você vai conseguir. Vamos supor que você venda essas joias, aí você vai numa influencer muito jovem. Talvez as pessoas jovens gostem mais de bijuterias. E aí. Ou as pessoas têm que ir numa uma influencer que já é uma idade um pouquinho mais avançada, que tem um público de idade mais avançada, para que você atinja aquele público especificamente e você consiga vender o seu produto com um valor agregado um pouquinho melhor. Então, se você tiver qualquer dúvida também, vou deixar aqui nos comentários para que você escreva a sua dúvida, ou então entre direto no nosso grupo para que você possa também aprender como vender online seus produtos, tá bom? Deixei aqui então essa, esse desafio, espero que vocês consigam, e até a próxima aula, que é a aula número 3. Tchau, tchau!